O que é que você mais sentiu assim que foi difícil no isolamento? Não poder assim fazer festa, chamar os meus amigos aqui em casa, isso também foi difícil. Que a gente e vê esse... nossos amigos bem frequentemente. E esse tempo que que você ficou em casa com as aulas, o que é que você mais sentiu saudade da escola? Ah, ver, conversar com com os meus amigos assim de perto assim ver eles conversar com eles e tipo sentir que eles estão lá o que que você mesmo indo na, na aula você ainda sente não pode fazer na escola tirar a máscara ah, é. <risos> tirar a máscara é <risos> o que eu mais sinto vontade. é e você vacina. quer logo tomar vacina, tá esperando para chegar logo a sua vez de tomar a vacina? Não sei, é porque, porque eu tô com medo da vacina, do meu braço ficar parecendo parecer slime de tão mole de, <risos> que <risos> vim não mexer. Mas eu também tô ansiosa porque eu vou estar tá protegida da Covid. E como que você acha que vai ser o um mundo quando terminar essa pandemia? Bem que melhor. Tá bem, bem melhor. melhor? bem melhor. Por Porque todo mundo vai poder se ver, falar sem máscara, e também vai poder se abraçar, vai, po vai poder falar bem pertinho. Isso também vai ser melhor. E essa esses nossos novos hábitos de limpar tudo, passar muito álcool gel, no, no, mesmo com a máscara, não ficar tossindo em cima, se tá doente, não visitar a pessoa. Mesmo quando a pandemia acabar, você acha que isso vai ficar? Bem, so, sobre ficar tossindo em cima das pessoas, e o, sobre ficar em cima do tossindo em cima das pessoas também não, não vai isso já, já antes já não tinha mudado aí tu sim em cima das pessoas na pandemia não mudou nada você tá dizendo assim que não é uma coisa certa de fazer é tu sim em cima das pessoas não é muito educado mas também já era é acostumado porque quando, te, quando teve a gripe a gente também não podia sim em cima das pessoas e a gripe também foi uma Doença bem, bem forte, que deixou muita gente assim, paralisada. Uhum. Igual o Covid, que também vai deixar lembrança. Bem Qual ruim. é a pior lembrança que você vai ter da pandemia? É ficar em casa e usar máscara. Eu vou e é a melhor, as tem alguma coisa que foi boa nesse período, apesar de, de ser uma pandemia? Mas tem alguma coisa que você acha que é ponte? Isso, foi legal. Uma parte, uma parte que eu gostei mesmo foi assim, ficar mais perto da minha mãe. Porque, normalmente, eu não, a gente não tem muito tempo porque minha mãe tá trabalhando num lugar novo e também ela fica e assim, de anão, indo pro escritório. Aí fica meio... Então você acha que o mundo vai ser... No, assim, no geral, resumindo, você acha que as pessoas vão ser, me, vão ser melhores ou piores com essa pandemia? Você acha que a pandemia que aproximou você da sua mãe também aproximou as pessoas de outras pessoas? Como é que você vê isso? Eu, eu acho que o mundo vai ficar melhor, porque vai ter a lição que a pandemia aconteceu e não vai ficar mais fazendo isso, tossindo em cima das pessoas e vai e vai tentar, assim, não ficar muito, muito, muito, muita aglomeração, porque o mundo vai aprender, vai ter essa lição de que vai ter essa lição de que isso não, não foi legal e não vai querer fazer de novo, né? E quando falar assim, Gente, acabou. Foi embora a pandemia. Finalmente estamos livres das máscaras. Vamos manter os cuidados, mas finalmente estamos livres das máscaras. Quem vai ser a primeira pessoa que você vai dar um beijo, um abraço? Hum. Nossa, essa é difícil. <risos> essa é difícil. Tem tanta gente que eu, já, que eu quero ficar junto. Eu também, eu... Eu também tô com, tô com muita saudade de, de de assim, ficar viajando pros lugares. Também tô com muita saudade de ficar fazendo isso. Mas, assim, o que eu queria abraçar primeiro, minha mãe e meu pai. Já eu abraço todo dia, durmo com a minha mãe, basicamente. Ela tá na minha cama comigo. E o meu, pa, o meu pai, eu, eu vejo ele toda noite e às vezes to, toda manhã. Bem, mas quem eu queria muito abraçar, poder abraçar, é as minhas amigas da escola.